Salve, salve, salve todo mundo do mundo. Eu sou o Bruno. Eu sou o Gui. Eu sou a Dani. Eu sou o Roma. Ah, eu não sei quem, eu tô tonto já, nem sei quem é <risos> E nós juntos formamos a equipe Caçadores, Caçadores de Lendelite, Elite. Bom, galera, vocês viram que nós fizemos uma viagem muito longa até a famosa Ainda Cidade demais. Fantasma. Uma lenda onde o Renato veio há seis anos atrás e a gente retornou depois de um tempo. E Relembrando, né? Cidade fantasma, ainda Entre tem astas. moradores aqui, Verdade, rapaziada. Exatamente. A gente tá pediu permissão, a gente tomou cuidado. A Dani fez a. Ela fez a frente, começou a conversar com o e acalmar Sim. a paz. Que, que no vídeo anterior, a gente colocou uma take Boa editor. Chave. A gente levou um tiro De real. Ela parece que tá nova, Bruno. Será é, que? Não um tru... Isso, é um cachorro! A gente tem um <risos> pincher ali. É, o um pinter sem correr. O pinter é bravo. Ah, mano, ele, tá... ele tá com os olhos. Hum. Parece que não a gente faz 80 anos. Então. Ai, deu, Deus! O que foi isso? O! Oh. Opa! Tarde! Porra, Diago! Porra, Diago, porra, que a gente tá tirando! é qualquer coisa, a gente tá saindo já! Bom hum. demais! gente tá gravando! Vai falar com os carinhos ali atrás! Ô oh, Dani, vambora, Dani. Ô oh, Dani. Qual oh, é o nome do senhor? É, se de cima, velho. Mas, mano, o cara deu um tiro. O cara deu um tiro na nossa reta, mano. Então, é, assim, por um tempo aqui ficou. Abandonado. Assim, o pessoal foi saindo aos poucos, né? O pessoal mais antigo foi morrendo, os filhos foram procurar outros caminhos e o pessoal se aposentou e retornou pra cá. Então, por um tempo, ficou realmente sem ninguém, mas tudo Hoje tinha dia, dono. Não é mais nada abandonado, né? É. Hoje tá bem não. limpinho, né? Nem, organizado. Nem antes era abandonado, tá, gente? Sempre teve donos, mas o pessoal ficava mais na cidade que precisava é? trabalhar. Então, eles vinha, vinham no é final de semana, limpavam a casa é e organizava Então, nunca foi abandonado, tá, gente? Vai com calma, não chega aqui. Ai! Não, ah, gente, vai, se meu se Deus, você vai, vai levar, levar um para o chupapo, meu filho, vai com calma. É um balaço. É. Eu Bora. Bora. Bora. Então, então, vai, então, galera, partiu, vamos entrar agora no cemitério, mas, ó, pra vocês lembrar, esse cemitério tem mais de 300 anos, Certo, hum. é gente. Uma, aí, milhares de pessoas já foram enterradas, várias gerações de famílias já foram enterradas aí, e uma coisa que o Renato disse que é que os túmulos que estão aqui são poucos dos túmulos que se restaram após uma tempestade que teve aqui. Então muitas lápis foram arrastadas. Então a gente pode estar tá andando em lugar normal e é, pode embaixo é pode ter corpo enterrado. É. Então bora. E uma marca aqui, ó. Que, que isso? Uma caveira dentro de uma casa. É. Mas como se for aqui? Acho que isso. Mano, e é um tipo um sinal pra lá, mano. Chernobyl parece que é pra lá. É, vambora, vamos Vamos entrar ali, ó, cemitério, galera. Essa parte aqui, eu tô ansioso, hein, velho. Também. Ó, oh, eu fui um lá na Amazônia, que o bagulho era cabuloso, até eu filmei. E agora aqui eu acho que vai ser nessa mesma pegada. Caraca. Nossa, mano. Entrar com respeito, né, pessoal? Sempre, respeito. E, todo mundo vê como que é. Mano, olha, olha como é as lápis. Tão antigas que são, mano. Olha essas aqui, essa. essa daqui deve ser, tipo, uma das primeiras, mano. Olha isso, galera. Ah, calma mano. Que isso, Bruno. Se é e Tipo, pra estar tá mais assim com o mato, provavelmente a família inteira já morreu também. Porque já porque não tem visita, não tem mais nada. Isso. Maluco. Né? Ah, tem nome aqui, ó. Qual é o primeiro nome? Não, mas, ó. Vem, vem cá, Bruno, você vê, ó. Vim, tá muito apagado, ó. Muito apagado, mas tem números, ó. 1950, ó 1.957. 1.957, mas eu não sei se foi quando nasceu. Ou quando é quando faleceu, faleceu, né? Mas pra você ver, ele começa a rachar, é quando os matos começam é, a entrar con... aí no meio. o concreto rachar, molecada. Oh, tem um ali. Ó, oh, é de criança aqui no olhinho. Putz, isso é. acaba comigo, mano. Ah, é horrível de ver. Putz. Pode ah. ser de criança, porque olha o tamanzinho. Vamos continuar aqui, ah, galera. Tem muitos que é no chão, direto. Né? Tipo, tem muitos que é direto no chão, cara. Não tem uma parte de cima. E aí, boto? Sinistral, né? Mano, olha isso, tá muito pra cima, velho. Ué? Será que você quer criança? Acho que criança, mano, juro. Não, será? será? Por que tá tão pra cima assim? Eu acho que, juro, se dá uma cavadinha aqui já vai ter um, um não, caixão. Acho que não, acho não. ia fazer isso, mano. É... Ah, Gui, sei, cara. Ali parecem três pessoas, tá vendo? São três cruzes. Sim. É. Como se fosse da mesma família. Mano, ó, mas tem uma atrás da outra. Tem, ó, ó pra vocês verem, mano. Olha é essa aqui, Bruno. Nem, ó, com todo o respeito, né, pessoal? Vou até passar aqui. Vocês podem ver que aqui, ó, as cruzes tem um tamanho que é normal. Só que aqui, ó, como o tempo já foi levando tudo. Uhum. Ó, afundou. afundou a cruz, rapaziada. Ó, todas essas aqui já tá tipo bem afundadinha, tá ligado? Caraca, ô. Que, ah, que, que, que Olha lá, mano. Que mano. Cruz lá, Já tá. Eu, depois, assim, ah. tem várias aqui, com sabe. Te imagina que aqui é meio afundadinho. Quando chove, vira um rio. Um barro. Um barro. É só que sobe, sobe, mano? A pessoa. De cima, a pessoa se sobe, a pessoa não sabe. O que, que é aqui? Entra em nada? Tô é um maluco? Porcentagem dos que já se foram não, aqui, é uma porcentagemzinha pequena, Opa, mano. Aqui deve ter muita E, e olha é o Boto hoje. lá, mano. O Boto tá nem querendo entrar muito, é mano. Eu não quero entrar muito. Não, não, vem, tá... ó. Olha aqui cara. tem... Que isso? Vamos, vamos ver essa grandona, vamos, essa azul, vamos, vamos, porque... Acho que é aquela central de guarda... De velas, sabe? Será, mano? É. E o pessoal, mano, pode ver, Muito antigo, muito antigo, pessoal. Muito. E essa aqui é a maior. Provavelmente é o que o Bruno falou mesmo, onde a galera deixava, tipo, as velas, né, e tudo mais, para fazer as orações, aqui, pessoal. Eu acho que onde tem três cruzes é quando enterra a, me... a família inteira, a a família. né, ó. Uma, duas, três cruzes, pessoal. Ó, lá tem os nomes, ó, que são dois. Caraca, velho. é mais novinha, essa aqui, ó. Eu Olha, acho esse, que é. Esse aqui, ó, já não dá nem mais pra ler nada, ó. Não, ó, molecada, vocês viram, não tem como ler, ó. Ficou já tudo apagado pelo tempo, ó, tem aqui um... é muito pequeno, mano, o que que é isso? Ó, isso aqui era um... Esse aqui, ó, o tempo já levou, pessoal, ó. Eu já levou vez. muito, muito tempo. Já Caraca, tem ah, alguma esse coisa aí, Bruno? Com certeza é, tipo... é realmente. Molecada, esse aqui é menor. Ó, oh. esse é prometido algum filho, alguma coisa assim, né? Os mais antigos e tudo mais. Não, mas Olha, aqui, dois é que ela é, é pra, pra família também. Dani, cara, é, é muita... muito esquisito, né? N Saber não muito que um esquisito. dia. É nós, tá ligado? É. é, poxa, vai chegar pra todos. Não, né, mano, é. É. eu quero é que... ser cremado, tá? Não, mas você acha que vai pra onde? Jô não, pra não, sim, no mar? não, sim, é no mar. Não, eu não sei. Não quero ficar livre assim, não. Eu quero ficar num lugar de Mano, você é louco. Mano. E, e, lembra que lá perto dos caçadores tem um cemitério? Sim, e, bem. mano, toda vez que eu entro no cemitério, eu, eu, peço, eu peço tipo licença, tá ligado? mano? Porque, Sim, a, pessoa... porque é a galera tá descansando é aqui, não, né, mano? É, mano é... É, é a paz eterna do pessoal, né, rapaziada? É. O pessoal vai ficar aqui, vai ficar tranquilo. E esse aqui. É. Nossa, mano, tem um tercinho mano, mesmo aqui. A galera tá queimada há tanto tempo que é o jeito que ela tá. Mano, essa aqui é, eu acho que é o maior Túmulo, né, mano? É o maior de todos. Sim. Aqui tem mais, ó. E ó, o que eu tô vendo? Ali, ali é fechado, mas aqui é como se fosse uma trilha. Eu não sei se continua, né? O cemitério. Vai lá, Bruno, vai lá, vê. Vem, Dani, vamos, vamos explorar o restante das coisas. Não tem muita condição, né? Tipo, vai o Não, o pessoal coloca pra. Pra simbolizar, né? porque o de madeira eles estão caindo, tá vendo? É, o tempo leva. Ó, pra vocês verem, galera. A madeira, ó, o tempo leva, tá ligado? Esse aqui, ó. Esse aqui já é era. Um... Esse aqui é a madeira, já levou. Ó, esse aqui tem nome, esse é grandão. Esse tem nome, Dani? Qual que é o nome? Fala. É Falei. Bárbara Santana, alguma coisa assim, ó. É, mano. Olha esse, Dani. Vem cá. Ó, esses dois aqui, pessoal. Ó, tem flores. O pessoal deixou flores é, de plástico aqui, né, mano? Ó, pra simbolizar. Eu acho que essa altura aqui é só pra mostrar. Que tem... que tem aqui, né? E pro templo já não levar de primeira, vai levando o restante. Então o pessoal deixa as flores, deixa tercinho, deixa a cruz. Olha essa cruz, pessoal. Essa aqui tá, mano. Tem até uns tercinhos aqui. aqui. passa um cachorro, recentemente, porque tá molhado. sou hum, sou minha mãe, pessoal. Esse aqui é Sart Santiro. o nome? Santiro, verdade. Nome. Mano. Grande, hein? Oh, é Grande, velho. Tenebroso, mano. Mas pelo jeito não faz muito, muito. Tipo assim, faz tempo que não morre ninguém, graças a Deus. Então, né? é isso que eu tô procurando. Tipo, não, né, não tem nenhum novo. Eu é. acho que, na verdade, a galera não enterra mais aqui. Eu acho. Será? Porque não eu tem nem que mais eu, espaço, eu acho mano. Que sim, porque não tem outro lugar, uma ilha aqui, Não é que eles vão é. enterrar. É, tem esse problema, rapaziada. É uma ilha e aqui fica perto da aldeia, né? onde Aldeia não, do lugar onde o pessoal fica. Então é mais fácil acesso, né, mano? Sim. Só trazer e. pra cá e. Você tá bem, nego? Como você tá se sentindo é, aqui? É meio chapa, chapa, né, o cara assim, mano? Sim, é meio meio estranho, né? Tipo, você é. tá num lugar desse assim, que nem ele Dani falou, é um lugar onde todo mundo vai ficar. É, não é tem, um ninguém dia. Ninguém vai conseguir fugir. Ninguém consegue é que eu fico imaginário, tipo assim, até essas mais novas, até acredito que os caras usam um caixão. Uh -huh. Essas mais no chão, Era... não tem nada, eu acho que eles sei, só né? forram, né? Que eu já vi os caras fazendo, só forro, joga a pessoa ali e barro por cima, entendeu? É, é porque não, o cara. caixão é caro, mano. É. Não, é. não é caro para caramba. Hoje, hoje nem pode mais enterrar desse jeito assim, acabou. Porque hoje de como precisa de muita documentação, né, isso. os caras precisam da baixa, daí aqui morreu, os caras não jogam mais aqui não. É verdade, eu acho, eu acho que é isso, Dani, também. Então, pessoal, aqui, brincando, olhando assim, ó, vou, vou, vou contar por cima. Uma, duas, três, quatro, não tem, é muito, deve ter aqui não. brincando uns Foi 70. 70. Brincando, brincando, brincando, brincando, pessoal. Então... Pra explorar, vamos fazer o seguinte? Eu vou dar uma olhada nos nomes, tá. pra ver uma data, ver se eu acho. Vou pedir pra vocês também e... Fechou, bora? bora. cada um, um pedacinho, fechou? É, mas aqui o bagulho é, tipo, doido, gente. Saber que continua no mesmo lugar, ó. Aqui que tá sem cruz provavelmente é um, outro. Mano do céu, vamos ver se a gente acha o nome. O nome tem, né? Falta a data. Ai, eu não gosto de ver esses pequenininhos aqui, gente. Dá um negócio ruim. Ó, aqui provavelmente tá vazio, tá vendo? Mas eu acho que deve ter sim. Só não tem a cruz. Então, vamos passar bem longe. delas Rapaz, vou te contar. Não um gosto estranho aqui, não. Dá um negócio, né? Ó, aqui era um vaso. Ó, tá difícil achar uma data, né? Nem tá É, ó. São tão antigos que a data já a data sumiu da já. Só nome, Só nome. As madeiras que... E quando tem nome, na verdade. Sim. Ah, e quando tem nome. E aí, Johnny? Não, não dá... lá, pra lá não tinha nada. Não tinha nada. nada. Tem uma puta trilha. Eu não quis conseguir hum, né? Assim, o, o, os caixão... né? caixão não, né? Os túmulos estão rachando, Sim, né? Rachando já no tempo. Aos poucos... Que Eu acho aqui ainda acha que se cavar aqui, tá aqui. Não, não, foi o que eu falei com a Dani. Aqui, pessoal, como o tempo leva a água e tudo mais, eles colocam pra cima, que a água vai levando isso aqui, demora mais tempo, entendeu? É, e aí fica a, o retinho, é. porque senão a água já ia levar direto. Então, pessoal, é. mano, não tem muito o que a gente falar, né? A gente veio eu muito longe um buraco, pra poder hein? vir novas lendas. É, a gente vai viajar o Brasil inteiro, pessoal, inteiro. Então, comenta se na sua cidade tem um cemitério abandonado, se tem uma lenda, é uma, um, até uma lenda urbana, que é a, a, a, o pessoal, rapaziada. Tem um pessoal que acha que as lendas, tipo, urbanas, algumas... Claro, tem a, a loira do banheiro, é falsa. Mas, mano, tem muitas que é coisa pesada mesmo, então... É assim, o pessoal... Assim, eu na minha cabeça, tá? A lenda foi passando tanto de boca em boca e acho que com certeza não é a lenda é não original, é a lenda original. Né? mas é, tipo assim gente falou é porque mano, isso aconteceu né mesmo? Nome, sereia mano quem é. É inventar então alguém viu ou tipo na época sereia o que pode ter acontecido na época muito anos 500 anos atrás viu um leão marinho isso, o cara pensou. tinha bebido uma. E achou que era um bagulho louco. E foi falando. Eu assim, minha opinião. Não, sim, eu, eu entendi, ah, eu, eu entendi. Eu vou falar muito de lobisomem, Minha avó cantito, falava, lembra? Saci. Lembra lembra a avó Alice? A avó Alice sempre falava desses bagulhos é, minha e tudo mais. Falava que não podia subir à noite, senão o demônio vinha. Isso. Então mano. tem muito dessas coisas. É, mano, bagulho louco. Então, pessoal, o jogo É, eu eu falo é falo mano. No velho, no velho satélite, quando eu fiquei louco lá, eu tava subindo igual maluco. Sério? Uhum. Mas igual, acho que meu pai, né? Minha mãe sempre fala que o cemitério é o lugar Até a Adri fala Que o lugar mais calmo é esse Que aqui é onde as almas descansam é. mas... né, é. Tomara, né? Porque eu é acho isso. assim, não sei O corpo vem pra cá Mas se a pessoa morreu de um jeito muito ruim A alma fica lá onde Vai a pessoa, é. pessoa ruim, é é Então, ó, Eu vou, mano, fazer minha oração Que eu sempre faço Pra entrar e pra sair do cemitério, né, pessoal? Sempre com respeito, é isso Vai tipo, te alguém olhando pelas matas, Então né? é isso, tipo, toda hora a mata E olha lá, olha um, um flor ali, ó Mano, um beija foi no meio do nada, olha isso. Mano, se quiserem que a gente venha à noite, e esse é top, será que não é bem? Vai dar um pouquinho de medo. Um Mas daí eu acho que a gente teria que chamar o Renan e uh, o Renato não, também. Não, com certeza. Com certeza, né? Mano. Não vem sem eles, não. Então é isso, mano. Então... Bora. Pessoal, vamos partir, vamos embora daqui. Boto, tem algum comentário para finalizar? Ah, mano, eu quero só avisar para quem está assistindo, galera, foi levado o um máximo de respeito, tá? O um máximo de Tudo respeito, Tudo que aconteceu mano. aqui a gente tem um grande respeito, a gente trabalha com isso, a gente tem... Mano, é respeito. Então, tipo assim, para alguém não falar alguma coisa, né? Não foi tocado em nada, não aconteceu em nada, a gente só fez um conteúdo para levar até para nossos inscritos aí. Isso aí, pessoal. E a gente pede também na sociedade cidade, mesmo se tiver uma casa abandonada, qualquer coisa, a tá com curiosidade. Primeiramente, nunca vai sozinho. Pelo é, amor é. de Deus é perigoso, E né? não destruam Não, não façam nada Tenham respeito pelas coisas Igual se a gente pode ensinar vocês um pouquinho Acho que essa é a nossa parte Respeito além de tudo Porque eu imagino se um dia fosse a minha casa Que eu abandonei E a pessoa ia lá depredar Eu ia puxar o um pé de seis Vocês é, acham que puxar. eu ia puxar o um pé de seis? Rumi, Com algum comentário? Eu volto não, não Tranquilo. Algum, Eu gostei Gostou do viagem, lugar? viagem compensou Não, compensou. eu acho que essa foi Não teria viagem melhor do que essa de um milhão E agora imagina de dois Dois milhões não. Aí eu quero Desculpa. Ilha das Mulheres é, Ilha das Bonecas México. No México é. É. México Mano, muito da hora Agora vamos voltar de noite Vamos falar pros meninos Voltar de noite Porque a gente não veio lá de Londrina aqui Pra não vir aqui noite Vamos tentar velho. tomar um chazinho Na casa do Zé? Vamos um um Então é isso, é pessoal Se você curtiu Deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Valeu, falou Beijinho no coração <risos> E fui